É um movimento que visa fortalecer a permanência do presidente na presidência da República. A indagação é, nomeou o ministro da Justiça ou o advogado de defesa? E há uma preocupação. A operação Lava Jato é ameaçada, já que mesmo antes da posse, o ministro afirma que há possibilidade de mudar o comando da Polícia Federal. Nós já tivemos redução de orçamento, redução de pessoal nas operações que investigam e agora há essa possibilidade de mudança do próprio comando da Polícia Federal. A Operação Lava Jato vem resistindo heroicamente, né, apesar de todos os obstáculos e a tentativa de enfraquecimento da sua ação. Mas agora há uma ameaça que parte do próprio ministro da Justiça. Isso preocupa. Alterar agora, mudar o comando da Polícia Federal agora, sinaliza certamente uma tentativa de comprometer a eficiência desta operação Lava Jato.